E aí, beleza? Vou estar tá passando aí agora o solinho da música Ouvir o Teu Falar, da versão ao vivo, tá? Do disco Crazy. Acho que fala assim o nome. Tenho certeza não, mas é mais ou menos isso aí. Aí o solo, ele tá mais ou menos ali nos 3h30, tá? Da música. Então, eu vou tocar ele aqui junto com o playback. Só que antes, se você não é inscrito, se inscreve aí. Deixa o seu comentário se você quiser aprender alguma música, beleza? Dá o joinha, que ajuda bastante a gente aí. Compartilha com seus amigos naquele grupo do WhatsApp legal e tal. Beleza? Então vou tocar aqui agora junto com o playback E depois eu toco ele lento, como de costumei Tô deixando a tablatura embaixo também Então vamos lá Começar uh -huh. agora O solo é esse, tá? Ele é bem simples. Ele, inclusive, repete aqui, né? A mesma coisa que a gente faz aqui. Sol oitavado. Beleza? Então, entendeu o raciocínio do começo aqui e entende do final. Então, a gente começa aqui na casa 6, né? Não vou dizer casa por casa. Porque da última vez eu me dei mal aí. <risos> Mas é o seguinte aqui, então. A gente vai começar com o pedal point, né? Que eu faço aqui com pestana, né? Lembrando de abafar, né? Pra não misturar. Ok, então eu vou tocar o solo lento aí. Espera deixa eu ajeitar aqui porque senão fica esteticamente mal. <risos> então vai lá. Pull off, tá? Repetindo. Em seguida já vem aqui, né o mesmo pedal point, só que o oitavado aqui mais pra frente. Opa, vamos aproximar aqui. No finalzinho tem isso aqui, né a gente faz o bend subindo devagarzinho. Quando chega lá em cima, mata o som, beleza? Você pode matar o som ou encostar na mão aqui. Ou você pode só baixar o volume ou improvisar um outro jeito aí que você quiser. Beleza? Então é isso aí. Vou tocar aqui agora junto, né? Ou, aliás, junto não. Só a guitarra, que é pra não perder o costume. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado esse solinho aí. Se você quiser já pedir alguma música aí, pede aí. Essa aqui mesmo eu tive que escolher, vocês não quiseram, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.